Unicórnio de Minas Gerais, Hotmart recebe aporte de 735 milhões. Gente, por que que eu trago essa notícia? 735 milhões desse investidor aqui, né? A rodada de captação série C da startup brasileira conhecida pelos cursos online no caso a Hotmart, né, que é onde a gente coloca nossos cursos para vender, foi liberada pelo fundo americano TCV investidor da Netflix, olha isso gente, da Netflix e do AirBnB. Então, gente, olha só, vou colocar aqui o restante só da notícia pra gente comentar. No começo, a Hotmart permitia que os criadores de conteúdo pudessem vender arquivos de texto, planilhas e apresentações pela internet. No primeiro mês da plataforma no ar, a empresa faturou míseros 182 reais, que foi em 2011, tá, gente, quando ela lançou. O ponto de virada do negócio só começou por volta de 2013, perceba, dois anos, tá? Porque às vezes a gente entra no digital e a gente já quer resultado na hora, né? Não, então demorou dois anos pra Hotmart começar a realmente ter resultados. Quando o consumo de vídeos online ganhou espaço no país em 2013, perceba, gente, que o mercado digital ainda é muito jovem, tá? Então tá todo mundo começando, por isso que é a oportunidade para você entrar também no mercado, nesse oceano azul, né? Que muita gente está surfando, como dizem meus alunos, tá? Só que nós professores a gente ainda é muito tímido para esse mercado e a gente tem muito conteúdo, muito conteúdo para passar, para ser monetizado por isso de uma forma justa, né? É para passar o nosso conhecimento, deixar o nosso legado para a sociedade. Eu sempre falo isso, gente. A gente é PhD, tem a colegas meus que são pós, é, tem pós doutorado, mestrado, doutorado, tem uma vivência gigante aí no mercado, né? De é, de acordo com o segmento que você tá. Então, vamos dar os primeiros passos. Por quê? Porque a gente viu que o mercado está aquecido, que a Hotmart teve esse aporte. Não é por acaso que a Hotmart teve esse, esse aporte de 735 milhões, né? Isso é um indicador que apresenta pra gente que o mercado online é promissor, tá? Que é importante a gente surfar nessa onda, que é importante a gente estar nesse oceano azul, tá? Como vocês viram, a Hotmart começou em 2013, então é um mercado jovem, mas tem muitas oportunidades, né? É, a gente sabe que o EAD tá cada vez é, mais aquecido, que o presencial, né? Que a gente que leciona no presencial, a gente sabe que é um mercado que está em crise. A nossa hora-aula reduziu demais, né? Então, a gente precisa ter uma renda extra e eu também é, sugiro que você não é, largue de uma vez o presencial, mas que você vá aos poucos. Né? Então, por exemplo, hoje, depois de que, de, desde 2019 que eu estou nesse mercado, hoje eu estou exclusivamente é, trabalhando no digital e tendo tempo para fazer meu doutorado tá? Mas isso eu comecei desde 2019, eu fui aos poucos sentindo o mercado. Claro que do, desde 2013 que eu leciono no no marketing digital em faculdade, né? Desde 2013. É, mas eu fiz o meu primeiro produto em 2019, tá? Então, eu também tô começando. Mas a mensagem que eu dou para você, professor, é: começa e você vai ver o mundo de oportunidades que vão surgir, tá? Ah, Renata, mas eu não vou conseguir vender o curso. Não importa, se você não conseguir vender agora, você vai ter sua presença digital, você vai ser chamado possivelmente para palestras, para mentorias, é, para outras oportunidades em faculdade, né? Você vai ver, gente. É, quando a gente tem um blog, né? Gente, agora que eu vou começar meu blog também, tá? Então, ou seja, não precisa ter tudo de uma vez. Tá? Agora que eu vou começar meu site, meu blog, eu tinha uma página de vendas, né, que você consegue fazer lá pela Hotmart, ou a minha eu fiz pela RD Station, né, que é uma página de vendas que é o seu site, mas é aquilo, é simples, tem os templates, você personaliza e faz lá o checkout. No meu caso, eu tenho check Checkout com a Ticto, né? É, mas assim, começa, tá? Começa porque é, é uma forma da gente conseguir ter o conhecimento do digital.